Olá pessoal, aqui é o Erli, e esse é o canal Segue Erli, aqui eu deixo dicas de conceitos e manutenções e mostro para você o dia a dia de um profissional versátil, é isso mesmo, e hoje eu tenho uma dica quente para você, onde eu fui fazer uma instalação de um motor de portão automático e deparei com um portão empenado, com isso a cremalheira que a gente coloca ali para correr na engrenagem do motor, estava saindo fora, como resolver esse problema em um portão ali em ferro maciço empenado? É isso que eu quero mostrar para você hoje, entendeu? Então não sai daí, assiste esse vídeo todo. Caso você se deparar com um problema desse na rua, espero te ajudar com esse vídeo. Se você gostar do vídeo, dá um like, tá? Se você não é inscrito, se inscreve. Clica no sininho, porque aqui eu só deixo dica quente é todos os dias na rua, enfrentando aí várias situações. Espero compartilhar tudo isso com vocês. Então assiste esse vídeo até o final que você vai gostar, vem comigo, segue a Hermi. E aí pessoal, a instalação desse motor o motor já está no lugar, a cremalheira também, entretanto esse portão, ele tem um empeno ele tem um empeno ele não está reto eu vou ter que fazer um recurso esse motor o motor está no lugar certo já, alinhado certinho, porém o portão tem um empeno, tem uma barriga na, na, no meio dele. Eu vou ter que arrumar o um meio de alinhar a cremalheira aqui. ó. Eu vou fazer um recurso aqui e vou mostrar vocês como é que eu vou fazer para poder alinhar essa cremalheira, valeu? Então, pessoal, aqui eu tive que usar um recurso, né? para poder eu conseguir nivelar a cremalheira Eu tive que, vou ter que usar um, um parafuso transpassando, né? Toda a chapa E vou usar três porcas Uma que vai travar o parafuso A outra que vai delimitar a cremalheira E a outra porca que vai dar aperto né, na cremalheira Tá certo? Pra gente tentar alinhar essa cremalheira Valeu! Curso finalizado, aí ó. consegui alinhar a cremalheira usando três porcas. Fazendo a regulagem, é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou da dica, clica aí em gostei, no likezinho. Se você não é inscrito, se inscreve. Clica no sininho para você receber as próximas dicas. Porque um profissional versátil é isso aí, gente. Ele pode escolher qual serviço ele atuar. Ele consegue otimizar o tempo dele de trabalho e com isso ele direciona o tempo dele para aquilo que dá um retorno melhor. E no meu canal você vai ver que é fácil ser um profissional versátil e atuar em várias áreas. Então perde tempo, mas não. Se inscreve, clica no sininho e vem comigo. Segue ali.